Venha participar do nosso próximo webinar, Mercado Global e os Impactos das Finanças Corporativas. Nós falaremos sobre a tesouraria atual e tesouraria do futuro e soluções conectadas para a gestão financeira inteligente. Será dia 19 de abril às 16 horas. Venha e se inscreva no link. Aguardamos vocês.